E aí tem sempre aquela dúvida. Coloca o alho primeiro, coloca o alho depois, coloca a cebola primeiro. O que, que queima mais rápido? O que, que tem mais água aqui? A cebola. Então a cebola vai demorar mais para queimar. O alho, consequentemente, queima muito mais rápido. Então a gente coloca a cebola, dá uma douradinha, depois a gente acrescenta o alho.